rastreabilidade de ações e SG tornou-se um fator importante para as empresas que buscam integrar práticas ambientais, sociais e de governança responsáveis em seus negócios. A agricultura familiar é uma das atividades que têm sido afetadas pelo crescente interesse nas temáticas ISG. Embora muitos produtores rurais familiares já adotem boas práticas de gestão sustentável, ainda existe um grande desafio na comunicação destes esforços para os investidores e para o mercado consumidor. Isto se torna ainda mais complexo quando consideramos as diferentes escalas nas quais os produtores familiares operam, bem como as diversas formas pelas quais podem vender seus produtos. Uma abordagem sistêmica da rastreabilidade de ações e SG dentro da agricultura familiar é fundamental para garantir que as práticas responsáveis sejam implementadas e alcançadas consistentemente. Este tipo de abordagem envolve. 1. A aplicação de planos de ação de desenvolvimento do produtor. 2. O uso de ferramentas tecnológicas para monitorar o progresso. 3 o estabelecimento de parcerias estratégicas com outras partes interessadas do ecossistema agrícola. É este tripé que a Maneje Bem propõe para aplicar e rastrear ações ISG dentro de comunidades rurais vulneráveis em diferentes regiões do Brasil. A agricultura está evoluindo. Saiba o passo a passo para implementar a rastreabilidade ISG de ações da sua empresa junto à agropecuária familiar. Entre em contato conosco.